Fala galerinha, bom dia, beleza, é que vocês estão aqui, para o trabalho, peraí que botar a câmera, o negócio tá meio chovendo, poxa peraí velho, deixa eu jogar a carteira, ficar na mochila porque não gosto de andar com carteira no bolso não, bota aqui velho, porque fica mais confortável mais solto na moto soltou claro preso é, vocês entenderam vamos lá vamos prender aqui o feixezinho central cadê eu? aqui olha o improviso. beleza vamos embora deixe longina ah. hum ela é grande Essa motinha já está com... Pá, pá, pá. Opa, tá sinalizando aí alguma coisa. Tá bom, pode ir. E 39 mil quilômetros rodados. 39. É, quando ela bateu 39, já fiz a revisão. De 40. Eu quis adiantar logo, porque... A tinha me dado meio que uma semana de descanso, por causa do recesso de Ano Novo, Natal, aí eu fiquei com o recesso do Ano Novo, o colega trabalha comigo, ficou com o Natal. Aproveitei esse tempo e aí verifiquei no manual do proprietário o que é que deve ser feito na revisão de 40 mil. Mas básica, você perde mais ou menos umas duas horas, que é você ler o manual, bom, o que foi que eu fiz, abri o manual e abri uma planilha, uma planilha tipo Excel ou LibreOffice Calc, seja lá qual é a aplicação que você esteja utilizando, e aí fui listando o que é que eu precisava fazer o que é que eu não precisava, o que eu já tinha feito, o que eu já tinha trocado. É... E aí fazendo check, um, um checklist, né? Aí eu vi que eu não precisava trocar filtro de óleo, que eu já tinha trocado, filtro de ar, que estou usando um da KN da Cayenne é só limpar com um produto específico dela, que eu não limpei ainda, eu tenho que fazer isso, tenho que comprar o produto, fazer a limpeza, mas da Cayenne é só limpar acho que a cada 100 mil, mas eu vou limpar a cada 20, porque eu acho que é melhor, eu não sei, eu, eu prefiro, sei lá, é precaução. Óbvio, oh, ô retardado, velho. Caralho, o cara fecha. Mas é burro, é burro. Burro. cara fecha a via, velho. Burro. Mas vamos lá. Sim, fita de. filtro de ar, é trocado. Algumas lubrificações básicas eu já fazia de algumas partes quando lavava a moto. Então, assim no final das contas, o que eu de fazer era um pouco porque eu já fazia a manutenção da minha moto preventivamente. Então, na revisão geral. Bem tranquilo, véio. bem tranquilo. Começou só aberto e lubrificar as peças que eu não conseguia, por exemplo, balança, verificar rolamento, verificar rolamento eu até consigo, mas eu não consigo lubrificar. Eu não tenho ferramenta para levantar a moto, montar balança, soltar, isso aí vai dar um trabalho desgraçado. Eu não tenho expertise para isso. Tanto que a revisão, o cara pegou no sábado de manhã E... Mais ou menos 1h40, a moto pronta já Eu vou fazer um, um, um, um videozinho Meu Deus, eu tenho que lembrar disso Prometendo que fazer é Mostrando isso, como é que eu faço Ou como é que eu fiz Esse checklist, que o manual da moto Manual do proprietário já tem essas informações. Só que é o um manual que pouca gente lê, né? Tem tanta dica importante, tanta dica legal. Mas o pessoal não lê, aí se passa. Eita, radazinho, já me pegou, já me botado nele. Já toquei Minha bateria levou 2 anos Em 4 ou 5 meses Turou bem até bem. Eu troquei por uma bateria de 20 Acho que é Lyon Estou 500 ou alguma coisa Só que a bateria é muito mais leve Garantia de 1 um ano leva ácido, que no caso ela não precisa ser ativada. Ai, desculpa. E ela tem um botãozinho que você pressiona, que é a pessoa você aperta e ela diz como é que está o nível de carga dela. Então, sei lá, curar mais que a original da Yuasa. tô feliz. Valeu a pena. A original custava 850 no Mercado Livre, que era o local mais barato. Pense aí. Mas ah, dói, viu? Dói pagar 850 na bateria. Fazer o que, né? Tinha outras mais baratas. E até 250. Mas o que acontece? É.. Bateria de fluido, fluido no caso ácido, solução. E a MT ela tem uma particularidade que a bateria trabalha deitada. Então se a bateria tiver um líquido, pode derramar. Pode derramar mesmo. Quem me falou isso foi um cara que trabalha com bateria, de uma loja especializada em bateria. Ele recomendou a Moura, mas disse que a Moura também é... é de solução e trabalha deitada um cara que me vende ele recomendou vai não uso não que vai vai derramar velho. eu porra. O parceiro marco disse que é selada ô marco não é selada não velho e eu rodei viu rodei rodei rodei Tava triste já. Pensando. Que ia ter que comprar um Iuasa. Meu Deus, vocês bateria. Feliz a manutenção também ontem, quando eu tava voltando pra casa. Quando. Tirei o capacete andando lá, já em plataforma, chega em plataforma e tira o capacete, né, vou andando mais à vontade. Aí eu ouvi a corrente, a corrente suja, fazendo um barulho terrível. Cara, era em 5h40, aquilo me dá uma agonia tão grande que eu, na hora eu fui procurar um local que fez querosene para limpar a corrente. Aí comprei a querosene. De querosene, eu comprei um quilo de graxa de sabão à base de lítio, que é recomendada pelo manual, né, para você utilizar para lubrificar algumas partes. E estopa, na verdade, eu só usei a querosene, né? A graxa é sempre bom ter estopa porque a gente tem que limpar a mão, né? Pra dar polimento, fazendo pezinha, é, é legal o texto. De é um grau na corrente, uma paciência, você bota um pouquinho de querosene no um recipiente para fazer lente de sorvete. Aí se na sua casa for igual a minha que sua mãe não gosta do cheiro da querosene que acha muito forte, você pode dissolver. Vendo misturar né com água, pode fazer a proporção de um para um. A quantidade que você colocar é de querosene, que você coloca de água, e aí ela perde 90% do cheiro. O número mágico: 90%. O que eu quero dizer é que ela para de feder. Eu apliquei, fui lá de boa. Ninguém reclamou. Até eu que tava trabalhando com a querosene, tava assistindo o cheiro. Nem mais de doido lá meti água naquela porra. <risos> funcionou, não sabia que podia, se podia ou se não podia. né Se atrapalhava alguma coisa, se a querosene ia perder eficácia. Perdeu um pouco, né? Mas funcionou. Ficou bom novinha, é a placa? É a placa, nego! Aí pronto, joguei no cavalete, limpei a corrente, joguei o C2, tirei o excesso, enxuguei. Sucesso! aqui, linda, plena, sem fazer barulho. De manutenção, o que mais? É, acho que só Essa moto tá 40 mil Toda apertadinha Ah, buzina, buzina Troquei a buzina <risos> Eu lembrei agora a buzina foi trocada também Isso na revisão Pedi para trocar Porque, é, é, rapaz, a buzina original da MT É uma vergonha Essa buzina faz É, é Que é, é, é. Algo mais feio ainda É ridículo a buzina original da MT Aí troquei Precisava ter um lá de conversa, bom queridos, está chegando o nosso destino. aqui e até o próximo vídeo, valeu! tem que reduzir agora aqui Beijo, beijo até mais, tchau, tchau Peraí, deixa eu olhar se não tem nada Não, tá de boa vai, vai ligar